Dia de falar do roteiro do dia 1 de dezembro, dia 14 da viagem. Já foi um dia que eu basicamente fiquei aqui, exatamente aqui onde eu tô, trabalhando. Então eu tinha muito trabalho a fazer. Na verdade, assim, eu já tive duas consultorias logo pela manhã. Em seguida, eu tinha a assessoria da Dani, sub- então, acabou que eu ia sair um pouco mais tarde, mas, cara, estava muito frio, quer dizer, estava muito frio. E, tipo, o papo de calor 10 graus de um dia para o outro, sabe? Quando eu abri a porta que entrava aquele ventilador, eu falei, ai, eu não vou para rua não, eu tenho tanto trabalho para fazer, acho que eu não vou para rua não. Era um dia que eu tinha programado para ir para Cauagoi mas eu acabei não indo. Então, o que, que a gente vai falar sobre hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa hospedagem que vocês estão me perguntando muito. Então, essa hospedagem aqui se chama E.D. E ela é uma hospedagem que, pelo que eu vi, ela ganhou vários prêmios. Inclusive, temos aqui do meu lado, uns prêmios não sei de quê. Ela é estilo cápsula Hotel. Ele tem uma forma de um net café. Ou seja, você pode vir ficar uma hora, duas horas, 30 minutos. Você pode alugar somente o shower room. Você pode... É bem flexível, então tem a sala, a sala reservada pro NET Café e tem as salas reservadas para hospedagem, né? Feminino, separado masculino. Dentro do quarto feminino tem também uma prateleira de mangá, bem grande, por sinal, e todo dia eles trocam a roupa de cama do seu quarto. Todo dia. E todo dia eles também botam uma bolsinha com. Roupa de dormir, né? Então aqui é aquelas que você recebe a, o pijama, né? E todo mundo anda igual, muito bonitinho. É, você recebe também uma suripa. E. Vem com toalha de banho, toalha de rosto, escova de dente e aquela toalha de, de sabonete para você tomar banho, que é meio comum aqui no Japão, né? Dentro do, do, do, seu, do seu quarto, né, do seu bunker, tem um armário com chave, tem uma luminária, um ventilador para trazer ar, se você gosta né, dele mais fresquinho, ele puxar de fora para dentro e muita tomada, isso é muito bom. Quando a gente vai do lado de fora do quarto, tem uma parte que tem travesseiros e tem uns quatro tipos de travesseiros diferentes, e aí para cada travesseiro é um benefício. E aí você pode pegar à vontade também mais travesseiro. No banheiro você também tem cotonete, algodão, de graça, é, shampoo, condicionador e sabonete, e sabonete para o rosto. No banheiro feminino, e secador para você usar à vontade. Independentemente se você vai continuar lá mais um dia ou não, você tem que sair do quarto. Então de 10 às 15 não pode usar. Os atendentes aqui não falam muito bem inglês Mas tem atendimento automático, tem máquina Então você pode fazer check-in, check-out pelo atendimento automático Então é bem simples também e o atendimento automático tem menor inglês Muito bom, muito prático e muito bem localizado Ele fica a dois minutos andando da estação de Omia Então ele é bem prático mesmo E o fluxo aqui é bem intenso Tem comida liberada o dia inteiro E o que que tem? Tem carê arroz, aí eles têm dois ou a três tipos de arroz diferentes, tipo, tem um arroz estilo mais queimadinho, é, tem um arroz pra careia e tem um arroz normal, japonês. E aí tem conserva, são dois tipos de conserva e são dois tipos de careia, careia de, de cebola e o careia de carne. Quer dizer que tem carne dentro? Não, molho de carne, tá? Então eu vi que outras pessoas faziam isso, me deu uma ideia de comprar carne que você quer usar, é, não combina, né? tem um leva aqui na frente, né, e... Trazer e complementar a sua comida né? Fora isso, tem também Os cup noodles, Que ficam aqui disponíveis ao lado da recepção Que é só você pegar Tem uns três ou quatro tipos né? Tem shiorami, tem udon Shoyu e miso Na parte do drink bar Tem uma máquina só de café Então aquele que moia o café na hora Tem no um estilo aquela máquina de café que tem caramelo maquiato, tem chá leite Tem... Sopa de milho, não sei porque que eles têm essa cisma com sopa de milho. Tem dois frozen, um frozen de melão e um frozen de. Eles chamam de white water, não sei, parece que é de nada Tem a máquina de sorvete, que são três sabores: chocolate, baunilha e mix. E tem a máquina de soda: tem melão soda, tem cecireno, tem, tem vários refrigerantes. Ah, tem suco de maçã também nessa máquina. E tem uma parte onde ficam ali, tipo, caldas e complementos para o sorvete e tudo isso está incluso no valor da sua hospedagem então você pode comer à vontade e tem o dia inteiro, não é só na hora da refeição não, o dia inteiro você pode ir lá e comer então foi bom ter dado essa pausa nesse dia Não ter saído Até porque teve uma gerada de tempo muito grande Tá muito frio Foi um dia super tranquilo Eu ia pra Kawagoi e isso aqui O que eu fiz? Como eu não consegui sair pra Kawagoi Eu dei uma alterada no roteiro Com a ideia de no dia seguinte Já que eu ia pra Chitibu e Kawagoi É meio do caminho pra Chitibu Eu apertei o roteiro Pra fazer Kawagoi Com Chitibu Então é isso que a gente vai falar No Resumo do dia 2, tá? Foi isso, então, espero que vocês estejam gostando da viagem E acompanhem as stories pra ver tudo que rolou Tá bom? Já né